não sou agáro que está é falando da Gamax hoje estamos aqui com mais um vídeo e hoje provavelmente a parte final o copinho miserável é. provavelmente a parte final não sei, eu espero que não derrame esse vídeo gente porque está chovendo aqui e no jogo também parece é, a parte final vamos terminar como é que vai ficar esse quadro lindo não gostei daquele quarto. Tem mais desse. Aí, ó. Uma cozinha super bonita. Como será que vai terminar o desfecho desse jogo, gente? Eu acho... Gente, acho que isso aqui é uma morte de pera. Não sei. Só dizendo mesmo. Por que, que tem tanta... Maçã aqui, velho. Qual motivo? Ó aquele quadro da filha da puta que me assustou a primeira vez. Eita, eu tô repassando nos lugares, só que agora tá tudo... Ah, essa sala também não é nova não, gente. Essa aqui. Eu lembro dela. Quadro lindinho. Ela tá... O carinha tá tipo... Hum. Um monte de ratinhos. Pelo menos era assim, né? Não sei se mudaram. Ratos! Ratos! Ai meu Deus! Tem ratos! Não, Rato, ratos! Ratos! Ih, tá pegando fogo também. Asturdô. Ah, é, é, é, a mesma parte ainda a parte que vem A mulher é nova A parte da mulher é nova Não era a minha mulher que aparecia ali No jogo eu caía no chão por causa dos ratos Meu Deus, eu tô com medo. Depois daquele susto que eu tomei, velho. <risos> tô com medo, gente. O que, que eu faço? Uau, eu não confio mais em janela aberta. Tá, viu? Eita, que demais. bom. Quadro estranho. Cai? Uau! Uau! Ai que escuro! Sai daqui Ai, que medo! Pelo menos uma luz. What? Que? que que é isso? Caralho, esse jogo é muito bom! Só dá, vamos girar. aqui embaixo Será que é meus quadros? Que minha mulher... Sei lá. Não, vamos continuar. Nossa! Ai. Não tô gostando. Eu nunca senti tanto medo na minha vida, ver, jogando algo assim. Ah, oh, o tabuleiro Ouja? Esse tabuleiro, hoje, foi de um evento de... De... De... Halloween que teve, quer ver? Cat Ué, não vai acontecer nada? Red Dó. Bom, enfim, no Halloween tinha um evento que você escrevia coisas nesse tabuleiro e acontecia, tá? É isso. Eu, eu não fiz um vídeo porque não era, tipo, tanta coisa assim, mas... Creio que eu deveria estar feliz. Por que não estou feliz? Tenho uma filha linda, acho que ela é linda. Sei que ela é. Então por que não consigo olhá-la sem me sentir enjoado? Eu costumava ter um marido tão amável, incrível, sensível. Agora tudo que eu vejo é esse homem estranho que só se importa com suas pinturas, como se elas tivessem alguma importância. Isso tudo é tão inútil. A música costumava ajudar, não mais. Juscreuza é o nome da minha mulher, tá, gente? Ai. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu sou tão idiota. Pensar que alguém como eu poderia competir com você. Em toda a sua sublime beleza. Eterna. Imortal. Oxi. Eu quero saber com quem que ela tá falando. E, Ah mano, por que fica dando essa travada louca? A mulher tava aqui chorando a última vez. Não tá mais. E não quero conferir. Jeremy. Quadros. Acho que estamos chegando no final, gente. Ah, tava tão bom. Tava tão com cara de fim. Uma faca. Olha aí, ó. Tá, não sou bonito, não. Sou muito feio, na verdade. Uma banheira com sangue parece ou água. Não sei como é que é a água desses jogos aí. Esse, essa aqui é a última parte, quer ver? Deixa eu... É a faca. O que, por, por que está demorando tanto? Abre a merda da porta. Eu preciso ir. Abre. Mas o que é. Ah. Ai meu Deus. Não. Não, não, não, não, não, não, O que você fez? Não! Não! O que, que ela fez? Ela se matou? Você vai merda, que ela morreu? Ai, ai, que que é isso? Então vamos lá, segura o botão. tocando ao round round round. Ai que me Mano, esse jogo é demais, mas não é bom. Okay, é um monte de pente, escova de cabelo É, pra onde? Vou voltar só? Não, precisa achar mais uma pecinha Aqui dentro mano eu não tô entendendo isso tá ela perdeu uma peça ah, ali banheiro Eita, tá rolando uma balada aqui dentro, véi. Como assim? Ai, gente, desculpa eu não tá falando muito, tá? É que eu tô em choque, véi. Na boa. Esse jogo é bom demais, assustador demais. Volta pra cima. Então é pra gente voltar e depois a gente vai ter que subir? Ou não? Ai. Ou sim. Achei uma peça, vamos subir então. Que outro? Ai, fica carregando. Bom, whatever. Que que isso? Parece que o branco está perdendo, que seria eu, acho. Agora na cozinha. Ih. Olha outra pecinha voando. Tá. Ah, eita! Gente, opa. É só isso? É só essa pecinha? uns quadros aqui embaixo. Bom, vamos lá. Eu acho que isso aqui, tipo, é tudo na minha mente e eu tô... A cada passo que eu me liberto, eu pinto um pouco do quadro. Sei lá, não sei. Vamos ver. Vai que o jogo todo se passa dentro daquela sala. E eu preciso achar mais uma. Ah, tá aqui. Mais outra? Acabou? Eu não entendi, então pera... Aqui. puzzle aqui, muito complicado. Que é tipo, o cara vai lá e, e, tipo, entenda você o que significa. Vamos pegar, tentar pegar de novo. Vamos voltar. Não, é Por que que... Ó, eu aperto, aí eu sou empurrado e abro ali. Ah. Então. Voltando. Gente, aqui tinha um negocinho, é que eu não olhei direito. É um peso porque aí a gente pode fazer assim, ó. Eita! Tá, ah, vou perder, não tem como ganhar. Eita, ô bebê. A esquadra é meu, acho. Que foi que um dos que criticaram. É. Não vou falar nada não. Arrepiado uh, Stoppinhar Vamos cantar para ficar Para ficarmos felizes E aí, ah, faltou uma peça branca. Eu ganhei um coração. Olha lá, certeza, mano, é como se eu estivesse lutando contra tudo que eu tenho. Vamos terminar o quadro, o quadro gente. Eu costumava te odiar, acho que mesmo agora eu ainda odeio. Eu sei como você deve sentir perdido sozinho, desesperado. Você provavelmente merece isso. A única coisa que você já desejou de verdade, você nunca vai terminar isso. Terminamos, gente! A minha mulher... Yes. Sim, isso é isso. É <laughs> lindo, linda, perfeita, perfeita, just like I always como eu sempre. O que é isso? Eu não entendo. Eu não entendo. Não, não, pare, stop it. Por favor. Please. Estava tão perto, desta vez, eu quase consegui. Ai ah, meu deus! Meu deus! E o quadro eita. <risos> Gente, então eu te fiquei tentando esse tempo todo desenhar a minha mulher. Mas eu não conseguia. Olha lá, eu sempre saí do mal assim. Meu Deus. Olha minha casa, já tá toda destruída, porque tipo, eu abandonei tudo. Caderno condenado. Produtor. Ah, esses aqui são os criadores? Hehe <risos> Dado que tá todo mundo com um sorriso, tipo, <risos> Opa, foi bastante gente, hein? Esse cara todo tatuado Que demais Nossa Senhora Tanta gente assim... Não quero ver tudo não. Meu escritório... E o quarto da minha filha? Da Jurema... Não, da Verusca. casa, Mais gente, banheiro, tá trancado meu labor meu ateliê, isso aqui tava trancado no começo não tava, não, a cozinha, cozinha o um porão. Olha isso, eu sei. O porão é aqui. Mas eu não vou descer. Não, obrigado. Então, agora eu vou sair de casa. Eita. Cara, senhor, esse é um lembrete de que seu pagamento está atrasado desde 26 de janeiro deste ano. Em anexo está uma confirmação da conta para sua referência. Portanto, seu pedido foi suspenso. Favor providenciar o pagamento dentro dos próximos sete dias, ou se não conseguir efetuá-lo todo de uma vez, nós contatar para organizarmos que seja mutuamente aceitável. Se deixar de cumprir, seremos forçados a levar o caso ao tribunal. Então, eu, não... eu me tranquei aqui dentro. Tá, eu não consigo sair. Ah, tá. Nunca teve nada ali. Eu não vou ficar abrindo esses negócios. Ah, o banheiro em que supostamente ela se matou, eu acho. Gente, que o que aconteceu, velho? Eu acho que eu tenho que tentar ir ali. Vamos descer. O piano. Não dá pra passar. Tá, não é aqui embaixo, é lá em cima. subir. Tá não preciso descer. É aqui em cima em algum lugar. Ah, provavelmente aquela porta, ela tava trancada no começo. Que porta que é essa? Aqui é o quarto da minha mulher. Um armário a uh, Gente, eu não sei o que eu faço. É essa porta. Trancada. Então pera. Aham. Tá, isso aqui é os créditos, não tem nada demais. Tá, mas e aí? Tipo, acabou? Não, mentira. Aqui a chave. Pra meu ateliê. Eu estou indo... É como se eu tivesse, então... Ah, sei lá, vamos ver. Não vou tirar... Minha querida esposa, sei que nos últimos meses foram devastadores. Sei que devia ter sido mais companheiro, mais carinhoso, mais generoso. Ainda não consigo acreditar em certas coisas que falei pra você. Creio que nunca fui um bom marido ou pai. Achei que pudesse ser um bom artista. Mas esse sonho acabou também. Sem ele farei o meu melhor para te tratar com todo amor e compaixão. Você merece. Você é o amor da minha vida, minha musa. Você nunca lerá essa carta, sinto muito. Ah, ela morreu. É, isso tava meio que na cara, né? Eu tenho certeza que fui eu que matei ela. Absoluta, pegando aquelas partes lá pro... Pro negócio. A parte é pro ateliê, mas vamos ver o que tem aqui. Eu tô com medo, tá? Muito silêncio. Meu ateliê. Ah. Eu sei como você deve se sentir perdido e despesado sozinho. Você provavelmente merece isso. Mas mesmo pra você ainda existe uma maneira. Uma maneira de trazer tudo de volta. A única coisa que você já desejou de verdade. Termine isso. Bom, eu tenho que terminar o quadro. Alguém me deu essa mensagem aí, muito louca. Nada pra ler. Nada pra ler. Eu vou encontrar o corpo da minha mulher ali, eu tenho certeza. Tenho certeza. Ufa. É agora. Oxi. Tem alguma coisa aqui que eu não vi que eu perdi? Eita, ah. agora voltou tudo e ficou bonitinho. Respire fundo, lembre-se, se você é um profissional São apenas as primeiras pinceladas Então Você fica mais tranquilo Não é tão difícil Será que essa cartinha mudou? Peraí que eu não vou ainda Eu não quero abrir aquilo ainda Ah, minhas bebidas Tudo trancado Mano Palmas, gente, sensacional esse jogo, amei, muito bom, o ambi a ambientação, tudo, esse jogo gan me ganhou em tudo, a ambientação de terror, casa antiga, art artes, então, assim, pra quem não entendeu, ó, eu vou colocar a minha interpretação, ele se casou com uma mulher bonita, ela se queimou no incêndio, e é, ele tinha uma filha Ele começou a ficar louco Porque ele queria fazer uma arte E a arte que ele queria Porque ele foi criticado por todo mundo As artes deles eram feias, pá Ele pensou, ah, vou fazer Minha mulher bonita de novo Tipo, desenhar minha mulher bonita Só que ela não é mais bonita Então ele meio que não consegue Ele fica traumatizado, sabe Então ele não consegue pintar ela bonita E aí ele fala, não, eu vou fazer Então ele começa, tipo, a gritar com ela, pá E fica tentando desenhar ela bonita Sabe, redesenhar Vamos aqui, ó ele começa a tentar redesenhar ela tipo criar uma arte dela bonita que ele fala que ah, ele vai conseguir criar uma arte boa aí eu não sei de onde que eu sei que eu, eu aposto que aquelas, aqueles pedaços que ele pegou foi da mulher não tenho certeza porque se o cabelo é da filha provavelmente ele pegou da mulher né para conseguir terminar mas e aí quando ele um quando ele pega a arte ele vê que tá bonita Só que na verdade Se transforma naquela coisa feia E ele joga E aparece um monte de quadro Deu pra entender Que Sempre ele, ele Sempre ele tenta Criar o quadro E quando ele começa a criar o quadro vem todas as memórias ruins dele Então Tudo que a gente passou Foi uma tentativa dele para criar o quadro Aí passa tudo aquilo E quando ele finalmente termina Não deu certo Aí ele vai lá Joga o quadro fora e volta Por isso que nesse final Quando você Puxa E o quadro tá do zero Bem no comecinho Significa que tipo Ele vai tentar de novo E Vai começar daquele jeito Tipo Tudo As memórias dele Escutando a, a filha chorar Aí você vê que ele perdeu a filha pro Lá no Nos jurados Então Já é Não no Juiz jurado Aí ele já perdeu Então é tipo Mano é demais Eu achava que ia ter outro final Eu achava que tipo ele supostamente ia criar a melhor arte possível. Ia morrer depois disso, sabe? Mas ele ia criar uma puta arte. Mas não, é, é tipo mais interessante porque ele vai ficar recriando. É tipo um looping. Ele, até, até ele não, enquanto ele não morrer, ele não vai desistir de tentar criar arte. Só que como ele já está traumatizado e tudo mais, não adianta. Ele vai começar, vai vir todas as memórias ruins, ele vai tentar enfrentar tudo. Mas quando eu chegar no final, don't look back. Don't look back. Fudeu. Eu não vou olhar pra trás. Eu posso olhar na câmera. Não tem nada. Eu sou. Eu sou o Gamox do futuro. Uh. Eu descobri que esse jogo existe mais dois finais. Viu? Sendo o que eu fiz foi. É o considerável, tipo, neutro. É, é o considerável neutro. Um. É, eu vou pôr lá aí, ó, spoiler alert, tá? Se você quiser fazer por você, já avisei. E um final, ele. Ele. Em vez de ele fazer o quadro da mulher dele, ele faz o quadro dele. Que ele fala que ele é a perfeição. É tipo, o final que tecnicamente bom/egoísta. Porque aí você pendura lá e sua arte vai pra galeria. Então você, tipo, tecnicamente voltou a ser um artista. Só que foda-se sua mulher, foda-se tudo. E o outro que é tipo ruim, que você consegue desenhar o quadro da sua mulher, tipo realmente a sua mulher de verdade, você recria é, você cria ela segurando até o bebê, certinho. Só que aí você, fa... aí você pensa, não, fazer a arte dela não adianta, isso nunca vai trazer ela de volta, e aí o que o seu personagem faz? Ele bota fogo na casa... Taca o quadro em cima e, tipo, termina com ele Pondo a mão, assim, em cima dela Como se ele estivesse pegando fogo E ele, tipo, com as mãos queimadas, tipo, ah Tipo, ele vai morrer, sabe? É, tipo, o final ruim O neutro é esse daí, que ele fica tentando O bom Bom, tá? Bom Bem barra bom mesmo É o que ele volta a ser artista, só que, tipo, ele tá com foda-se Pra mulher dele E pra filha E o ruim Gente, é demais Esse jogo é... Demais! Vamos ver se tem mais alguma coisa assim depois... Crédito... Seleção de capítulo... Continuar... Oh, o testemunho... Olha que demais... De cada... Oh, o prólogo... A tela... A tinta... Base... Pincel o contato e o testemunho demais gente eu amei essa série amei amei amei amei, amei, amei. não tem questão tanto que se vocês olharam tô com a mesma roupa gravei tudo de uma vez só Sim, foi foi turbo aqui o dia todo gravando agora editar né então, prova... Ó, quando vocês estão vendo só pra você ver é, eu tô gravando esse vídeo, eu nem postei a 1 ainda Porque foi direto, só pra explicar pra vocês Mas foi demais, eu amo o jogo assim, tá? Se quiserem me passar o um jogo assim De terror, principalmente psicológico Eu amo terror psicológico Na minha opinião é o melhor Não gosto de gore, sabe? Terror gore, é... jogos mortais Eu gosto de terror que você Fica com medo e não terror de tipo É eh! daquela cara Mas realmente, esse jogo valeu a pena Ele mexe muito, é tipo... Ele é um jogo interpretativo, então Você... Só porque eu tive a minha interpretação, não significa que ela está certa, tá? Cada um tem a sua interpretação. Então, tipo, você lê os textos e tudo isso, porque eu nem achei todos os textos. Mas eu tive a interpretação do que acontece, porque que o jogo termina com recomeçando o looping, entende assim? Mas demais, gente. Espero que vocês tenham gostado, realmente. Eu amei muito. É... Dê like, favorite. Se inscreva no canal se você é novo aí, se você tá vendo a parte final aí. É... Comentem o que vocês acharam da série. É... Eu vou fazer um dos melhores momentos, né? Porque sempre tem que ter. Mas foi demais. Eu amei esse jogo. Um dos melhores jogos de terror que eu já joguei. É... E até a próxima série, gente. Realmente, valeu a pena demais essa série. Então, pessoal. Falou.